A segunda edição da Semana Jurídica e Gerencial de 2018 movimentou o TRT de Mato Grosso. Magistrados e servidores participaram do ciclo de capacitação, que é promovido pela Escola Judicial do Tribunal. Julgar, decidir, sobretudo é um ato de raciocínio e que deve estar inserido no contexto do mundo atual. Então, a preocupação da escola é trazer temas em que haja a é, provocação, no bom sentido da palavra, de instigar o raciocínio, instigar o pensamento, contextualizando no cenário nacional. Entre os temas foram abordados a questão ética, os direitos fundamentais e os aspectos subjetivos da reforma trabalhista. Nós estamos diante de um novo cenário, né? pós-lei 13.467, a chamada reforma trabalhista. E é importante que trabalhadores, que empregadores e a própria Justiça do Trabalho se unam numa implementação de uma nova lei de forma harmônica, de forma que dê segurança jurídica, que garanta a proteção dos trabalhadores, mas também que garanta competitividade para as empresas. Relações estáveis aí... É, promove, ajuda a fomentar o investimento e o investimento, é, por consequência, é, pode gerar mais empregos. O que a gente precisa é de fortalecer os instrumentos de defesa da proteção social e a justiça do trabalho é um dos pilares dessa proteção social. Outros temas importantes também foram discutidos. As convenções da OIT elas tratam de vários temas, mulheres, crianças, idosos, todo tipo de trabalho infantil, insalubre, perigoso, e que eventualmente a lei interna pode ser menos benéfica e que esses tratados internacionais vêm resolver o problema de grande carente massa popular. Nós estamos propondo a criação de um certificado social trabalhista. O que seria isso? Seria um, uma... uma certificado emitido ou pelo CNJ ou pelo CSJT, que serviria de base é, para controlar o número de demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então a nossa ideia é, utilizando aquilo que existe já no mundo sobre o ISO né, ou certificado de ISO, que foi criado na Suíça em 1947, é utilizar isso para a finalidade de criar uma sanção premial. Quer dizer, aquele, aquela empresa que apresentasse ou tivesse a regularidade da sua situação trabalhista, é, fora da lista dos maiores litigantes, ela não poderia contratar com o poder público. O objetivo da capacitação é melhorar o serviço ao cidadão que procura a justiça do trabalho. Então A gente sai desse automático e entramos aqui para repensar o que nós estamos fazendo. Então são embates, são teorias e são experiências de vida de outras pessoas, de outros estados que também servem para oxigenar o que a gente pensa sobre a nossa atividade. Essa semana jurídica especificamente está contribuindo muito para que nós possamos é, adquirir um cabedal de informações que nos proporcione decisões é, mais é, coerentes, né? que nós possamos construir decisões mais coerentes.